Veja bem, meus amigos, então aqui ó, eu peguei, passei o milho no liquidificador, tirei a palha, ó, uma peneira, ó, aqui umas, cerca de umas 10 espigas de milho mais ou menos, pequenininho, ó. Aí, ó, tô fazendo aqui um curral, né, um nó canjica, ó, olha só aí, ó, que beleza, ó. aqui... Tem que mexer bem, porque senão ela, ele começa a endurecer demais. Se precisar dela, você vai pôr no água, ó, até vir ficar bem, ó. Começou a ferver aqui, ó, viu? Olha as boleias, tem que dar nos olhos aí, ó. Tem que já ferver bastante pra essa massa ficar bem cozidinha, pra não ficar crua. Depois é só pôr no prato, aí põe canela por cima e espera esfriar, isso é uma delícia, ó. Aí veja bem aqui, ó tem que mexendo mexendo aqui eu tirei a palha né passei no liquidificador cortei o milho e vou mexendo coloquei açúcar aqui para ficar doce aí é a gosto né vai aí do paladar de cada um então agora ela começou a cozinhar se você demorar um pouco para mexer lá aí em Bolaral. Olha, aqui é chamar no norte do Ceará a gente mais de canjica aqui, uns falam que é curar, outros falam que é angu o angu do norte era com a palha e tudo fazia tudo com a palha né aqui você pode pôr depois uma canelinha põe um prato para esfriar aí quando esfriar ela vai ficar firme põe na geladeira aí depois você põe leite dentro não pode parar de mexer olha só então aqui assim ó Coloquei água, para engrossar, ó. Na hora que a gente for pôr no prato, depois a gente põe leite por cima. espera esfriar um pouco, ó. Põe leite por cima aí. Olha que legal, aqui já tá pronto, viu? Olha que beleza aí, ó. Engrossou bastante aí, ó. Cerca de 10 espigas de milho. Aqui agora já tá um pouco frio, ó. Então nós vamos pôr leite por cima aqui, ó. Aí, ó, ele vai cortar, ó, ó, olha, viu, olha só que legal, ó, tá então aqui agora é só degustar, viu, ó, se você cortar assim, ó, olha que legal, viu, aí faz assim, ó, faz só com água, depois põe leite dentro, ó, leite, se põe leite gelado por ser é melhor ainda, que ele vai cortar aqui, ó, ó, Certinho? Olha que delícia. Maravilha, hein? Olha só, gente. O que eu fiz aqui. Ó. Aí, veja bem, ó. Vai esfriando, ó. O gostoso esse, esse pegadinho aqui. Olha ó. Ó, ó, ó como ficou firme, quando vai esfriando aí, ó. Então, você põe no prato, adiciona leite e fica uma delícia. Aqui é só a rapa da panela. Esse aqui é o melhor, gente. A rapa da panela é o que eu mais gosto. Né? Esse aqui, ó aqui com leite, põe com leite aqui dentro mesmo ó. você vai rapando aqui, isso é uma delícia gente olha só que maravilha gente, aqui, ó. Então, você... aqui no dia eu coloquei na geladeira ó, e ele esfriou então você vem aqui e corta ó. e aqui você vai pôr leite morno dentro viu só como ficou legal aí aqui você aqui esse outro aqui ó no prato ó. esse aqui no prato aqui você pode pôr leite quente dentro aqui tá na na geladeira aqui ó ele no outro dia ó você vem aqui ó e vai ó ele ficou bem firme ó viu isso aqui ó viu só que você pode dividir por outro prato e fazer um lanche se você quiser também pôr um caldinho de carne de, caldinho de carne então de caldinho de frango isso aqui ó quente é muito bom isso aqui para o café da manhã é uma beleza hein você vem aqui corta miudinho ó, ó como ficou firme aí ó e vem aqui ó com leite quente ó isso é uma beleza Aí você corta menorzinho. Ó. Isso é muito forte. Ó, isso é muito forte. Ó. Uma delícia. Se tiver gelado é com leite quente. Se caso você fez, ainda está quente. Você põe leite frio para dar um choque térmico. Isso é uma maravilha. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau. Ó, oh, que lindo, hein?